Ai ai hum, De novo, de novo, e aí? E aí, trouxa? Oi. Opa, mas agora eu confundi Quem fica de novo de novo é o Zé Mas quem fica falando trouxa é o Tranca Quem? É, quem você acha que é? Eu acho que é o Tranca Pois é Acertou, miserável <risos> <risos> Como é que tá suas forças, Juliana? Tudo bem, troca com vocês. Você anda vendo bundinha nas coisas, né? Oh, Ou dá bundinha pras pessoas o tempo todo? Bundinha. É, você dá bundinha. Só não dá bundinha pra você porque tá na hora do boa noite. Entendi. É, né? Tá, é, a vida é livre, né? Dá... Eu nem vou continuar nisso. Vou perder a linha de raciocínio. Vai dizer é o quê? Tem a pessoa culpa tá, eu. Assistindo, tá, se, tá se expondo sozinha. Preciso nem zoar, preciso induzir, eu chego ela já se abre, que porra é essa, tá se perde a graça, não vou vir mais não. Vamos ser felizes, vivo num fluxo confortável, sem resistência. Eu nem vou vir, mais. vou vir mais, antigamente dava um trabalho pra expor a pessoa, dar aquela zoada, agora não. Agora a pessoa chega, ela já fala, oh, vou dar bom dia pra todo mundo. Dar... Não, não. Depende da hora. Só tá de manhã. Só de manhã. Entendi. <risos> só de manhã. Entendi. Só dá um dia de manhã. Entendi. <risos> é, ué, tudo bem? <risos> Respeitar os fundos planetários. É, é verdade. é verdade. Respeitar o momento cósmico. Exatamente. A gente vai com os ciclos, né? Do, da galáxia, do Entendi. planeta. Entendi. Tudo bem. Do, do Sol, ciclos solares. Entendi, afinal de contas você é um ser educado, né? Opa, opa, exatamente. Então você é um ser da bundinha matutino. <risos> bom dia, bom dia, seis da manhã, meio-dia. Entendi. Outro horário nem adianta perguntar. Boa tarde, boa noite. Entendi. Nem de madrugada, nada. Se fosse o zero, assim, bom dia pra queda de bom dia. <risos> Boa noite, pequeno, boa noite. Exatamente. Mas se ele quiser dar bom dia à noite também, não tem problema. Oh, não, não, não. Não sou pela liberdade dos seres. Liberdade dos seres. Uhum. Mas vamos lá. O que é integral para você? O que é integral? O que integral é o que não tem... Não falta nada. Está é integral, está íntegro. Não falta... Não falta nada. Não íntegro. falta nada, todas as partes estão ali, todos os componentes. Mesmo Inclui em estado potencial, ou não, né? Exato. Exato. não é não há sensação de, de de que tá faltando um pedaço. Entendi. Mas mesmo que, por exemplo, um ser, um ser é íntegro, mas ele está em estado integral, ou seja, muito dele ele pode não conhecer, mas está ali. Sim, mas o integral, né? o integral, ele, ele inclui ah, é dizer, o ser e, e o meio. Entende? Formou o meio do próprio um, ser. O um completo, sim, para formar uma completude. Então, mas você, por exemplo, você é Deus. Um deus da bundinha vou pôr esse pôr esse porque tem que ter nome, né? Porque um deus é muito amplo, né? Vai ser Deus da felicidade. Vai ser Deus é, Deus da bundinha. Ah, deus da felicidade. Então. É... O então. que é íntegro é completo, mas um ser é. integral ele está sujeito. A tempo, espaço, imersão e percepção. Sim, ele é um, digamos assim, que ele é um, ele é um ponto que pertence a um espaço, a uma, a uma curva integral. Então, você está pensando em plano cartesiano? Eu entendo. Mas Sim, eu estou pensando em plano cartesiano, estou pensando Sim. em matemática. Imaginem o ser. Então, mas a curva, integral, derivada, vai estar ali na no horizonte de eventos da bundinha Da... da... É, porra, da bundinha Agora eu vou ver como bundinha, né? O torus ali, entendeu? Sim. Então ele, ele tá ali na, na, na curva integral, né? Usando a linguagem matemática Mas essa temática Ela é íntegra, porque ela tá a cada momento Integral Presume Todo o universo pessoal o que está manifesto, o que está desenvolvido, e o mesmo que não está desenvolvido. Está por desenvolver, por perceber. Exato. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consegui Integral vai incluir o universo pessoal e o universo comum, porque não dá para representar, digamos assim, uma curva sem um plano, certo? Não, o universo é... É sempre o universo pessoal. O ser é integral no seu universo pessoal. Então ele consegue criar planos, curvas, é por isso que ele tem todas as dimensões dentro dele. Mas a existência de um universo pessoal presume um universo comum no qual aquele universo pessoal existe, não? Exato. Aí você observa de fora a integralidade, que é a habilidade de perceber o quão íntegro o ser é. Isso. Mas você aí... a simulação do dentro e fora, do do assim, e abaixo. Mas tudo isso do... ocorre dentro do universo pessoal. Tá aí a divindade. A divindade deixa existir um plano e uma curva dentro do universo pessoal. Holografia, né? Entendi. Estrutura Sim, holográfica existencial. Para percepção Sim. ciencial. E aí a conversa vai embora. <risos> vamos voltar, <Vai>. vamos voltar <risos> para o integral. E a integralidade é a habilidade de perceber essa, essa, essa, essa integral. E essa, o quão, o quão íntegro o ser está nas percepções e descobertas de si mesmo do universo pessoal? Pera aí, só dois, só dois, só dois. O quão íntegro o ser está nas suas percepções de si mesmo já é a percepção, a habilidade da integridade, certo? De integridade. Perceber o quanto íntegro eu estou. É o que você mas disse. A integralidade é a, per, é a habilidade de pertencer como tudo é. É, mas a, a integralidade aí é uma, uma outra etapa que o ser já não... não é bom não, ter mais, não ser mais corrupto. Ou então, corruptível. Vamos começar pela integridade primeiro É, porque senão complica Tá certo tá certo. Porque o ser ele é Ele é o que é Ele é íntegro e Inato Mas ele pode Perceber Incluir uh, Otimizar Aplicar Contextualizar Qualquer coisa Porque ele é Deus, ele cocria e certas coisas corrompem a percepção da própria temática, tá? Entendi. Então, ele pode elas, não se perceber são... íntegro. Elas são como se fosse um destrato consigo mesmo. Isso, ele diz: se dissocia. Um Entendeu? Entendi. Então, um instante de posição a uma objetificação gera né, um paralelo superficial à própria física ao que se chama de velocidade instantânea. Né? Então, naquele instante, a determinação, a determinação de uma posição, ou seja, o seu posicionamento, gera uma proposição. E essa proposta de posicionamento se não íntegro problematiza todos os instantes, mesmo no passado, mesmo no presente, mesmo no futuro. E aí gera uma associação de derivações, entendeu? E essas derivações podem ser boas ou ruins, aí depende de como que o ser está se posicionando. Depende das suas proposições, das suas objetificações, da sua ambientação, para gerar julgamentos que são posicionamentos. E, e aí chegamos no ponto. É o ponto. Esse aí é o ponto. Ele está na bundinha, entendeu? Entendi. Ele, <risos> exato, ele está na bundinha. Ele é um ponto, digamos assim, com uma posição perfeita para ele naquele universo integral. É, ele é quase um caroço de milho. Essa foi a melhor da noite Essa foi a melhor da noite Mas deixa eu ver se eu entendi. Quando ele uh, tem um posicionamento Que não é íntegro, certo? Um corrupto Ele trai a si mesmo Mas é como se ele tivesse a, Uma percepção De que ele está separado, certo? Ele é um, um, nós um chamamos corrupto. isso é até engraçado ver que a própria física e matemática já usam esse termo, mas nós já usávamos de problemas conceituais. Então ele não se situa, ele não tem um conceito, não tem uma base, não tem uma visão que o posiciona de maneira íntegro. íntegra. Né? Então ele não exercita a integridade como o aprendiz, como o ser que está descobrindo como ser que tem uma responsabilidade finita. Então, ele não tem uma, uma, um conceito de limite bem elaborado, um conceito de continuidade bem elaborado, não tem a percepção da existência bem elaborada, não tem definições. Você percebe que a maior, mais, uma das maiores dificuldades dos seres que não desenvolveram o seu nível vermelhinho são problemas de definições? Julgo aí 70 a 75 por da humanidade Sim, concordo Olha que riqueza no áudio de hoje, hein? Concordo, sim, sim. Então como resolve, né? Tá abundante <risos> A idiotice é abundante, né? E por isso que o problema tá sempre na bundinha Não, não? Eu vou começar a chamar você de bundinha Opa, eu te saúdo também. Você, Você me saúda com a bundinha. Dia, mas não, mas não, então da hora. para mim é boa noite. Boa noite. Bom, uh, eu espero até amanhã. <risos> <risos> Afinal Mas de não, contas... Não, né? não se distraia, Tranca. Vamos lá. Porque Afinal esse contas, tópico é novo, certo? Esse, porque vocês não tinham antes colocado esse tópico humanidade. Não. É, a humanidade ela vem com a proposta de desambiguação. né Tirar a ambiguidade das, das, da ideia de humanidade. Porque um humano, por definição, é íntegro. E suas derivadas, suas habilidades ante a sua personalidade, estabelecem limites, direitos, regras, agência, continuidade, percepções de existência, autoestima, autoimagem, reflexão. Então, essas funções integradas dependem de um ser íntegro. E uma definição bem elaborada da humanidade com base em direitos humanos, é de suma importância Porque claramente nos campos há Está mudando, mas há Uma problematização, uma disfunção Uma desintegralidade Da própria humanidade Então a integração é uma função É, é uma função Natural. Entende? Como assim? A integração dos elementos e das ideias das funções, formas e comportamentos é natural. Compõe a observação e o aprendizado dos seres. Mas como o ser vai aprender se ele é corrupto? Não porque ele. Não tem caráter, não tem bondade, porque ele não tem ideais, porque ele não tem virtudes, mas porque ele recebeu um mapa corrupto. Ele age de maneira corrupta, porque ele corrompe a própria integridade sem saber. Definindo e gerando um jumper com ideias mais concretas, diretas do que é um ser humano. Esse ser tem um referencial, e suas referências geram atribuições mais integradas às suas funções, e harmonizam seus corpos, seu eixo, sua percepção e sua visão de mundo. <risos> Eu que dizer, né? Quer dizer depois dessa. Então, um ser íntegro, num ambiente íntegro, não há possibilidade de corrupção ali. Não, porque ele dá espaço à descoberta. E um ambiente íntegro, o ser naturalmente, automaticamente, se adapta para, para, para, para uma vida expressando a sua integridade? isso e se permite uh, ser sustentados ser sustentado nos espaços que ele não conhece entendi porque ele tem direito à sustentação né então aquela função é uma uma das funções integradas certo exatamente puta ficha hein puta merda hein é, caralho é errado, né? Verdade. Porra. Verdade. Agora, agora tudo faz sentido. Agora eu entendi. É, mas ia rodando no automático. Para quem tem dificuldade, né? Com integral, derivada. Foda-se. Tô... É brincadeira. Não é isso. Porque vai é. estudar. É. Infelizmente... É... Ai, gente, desculpa. É, mas é verdade. É, se a pessoa tem dificuldade, pode procurar o um médium, pode me procurar, eu explico. Mas é só pôr no Google, integral, derivada, essas coisas, e se, se deixa levar. Por exemplo, derivada. O meu comportamento X gera resultados yz nos outros resultados yz geram ações que dentro do contexto são reações a uh, m w em mim essa interação ela pode ser quantificada e qualificada em ondas gerando um quadrante bidimensional nesse quadrante nesse espaço bidimensional eu consigo equalizar e é, quantificar emoções, pensamentos, intenções, graus de consciência, nível de poder mental, nível de, de poder emocional, poder é liberdade, tá? Então, ser com bastante poder mental consegue criar coisas e sustentar coisas. Então, a gente consegue... É, mapear, né? limitando as dimensões Por uma questão de, de manuseio de dados né? Quanto mais dimensão, muito mais dados E a gente consegue literalmente Mapear com mais eficácia uh, As interações e os campos e as proporções E as curvas de probabilidade e etc Graças a Deus, né? Graças a Deus e a mim Graças a Deus. Mas não precisa ter medo dos termos, certo, Tranca? Então, você pode simplesmente olhar o que é integral e, e, e os significados são consistentes? Sim, né por isso que a gente tem essa, essa metáfora, que usa essas metáforas com ideias da matemática para favorecer uma matemática e um entendimento melhor da dimensionalização dos campos. Graças a Deus, né? Já pensou que a gente tivesse que explicar sem usar matemática? tá estava fodido. Eu nem aqui estaria. estaria longe. Esse trabalho é muito <risos> difícil para mim. Não vou não vou fazer isso. <risos> entendeu? Mas se, tem, mas se alguém tem alergia à matemática devido a certas memórias de, de ambientes onde ele não foi tratado com, com, com respeito ao seu, seu direito, à sua integridade... Ah, porque tem o significado de integral também de alguma coisa que tem todos os seus componentes e propriedades originais. Entende? Não foi... Não é foi na química, contido. né? Não foi Mas se o ser né? não entendeu matemática na escola porque o professor era um idiota, química vai ser uma coisa, né? Porque é meio... É, são, são meio que demônios né, da escola, são meio que bicho-papão. Relaxa, usa do autodidatismo que todo mundo tem... Vai lá, pesquisa o nominho e deixa a imaginação fluir, que funciona. Tá bom. Mas pode até, mas, por exemplo, nem estava pensando na química, estava pensando tipo no arroz integral, entendeu? É, mas isso é química, né? Ah, mas é, você vai no supermercado e está lá escrito arroz integral. Sim. Ele faz parte da vida. Ele está. Ele tá, em ele natura. Tá, ele, entre aspas, né? as propriedades originais. Isso. É, as palavras são magníficas, né? Exato, é bonito, ele não sofreu diminuição, entendeu, ele não sofreu, é. É. é, pois é, pois é, então é focar nessa, nessa humanidade, entender que a humanidade no senso comum, ela se corrompeu, mas por uma adaptação, mas não há necessidade mais de tal adaptação, ideias, fatores, conceitos, tudo isso está disponível e vocês podem descobrir renascendo enquanto humanos né? E, Trank, é correto definir humanidade como habilidade de ser humano? E aí a gente coloca o humano dentro da caixinha de direitos humanos para atribuir limites integrais ao instinto e grau de consciência humano Entendi, sim, o direito humano, digamos assim, é o seu direito a um piso, a um piso básico ali, onde a sua brincadeira não vai passar, não... entendi, não vai passar daquele nível. É, que é seu como dar bom dia, Oh, desculpe, dar bom dia só de manhã. Eu acho que isso não está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não diretamente, indiretamente sim, você pode usar os direitos humanos para garantir esse direito seu. Mas eu não quero limitar a vida de quem deseja dar bom dia à noite. Não, não precisa. Você pode dar bom dia à noite, mas você no teu caso, você disse que só de manhã, então <risos> vai ser respeitado também, entendeu? É. E, Tranca, quando no título tem cosmos, é porque aqui então isso se refere ao universo pessoal? Exato, são então, o cosmos pessoal, a corrupção está com letra minúscula, tá? e a humanidade com letra maiúsculo então a gente está substituindo ali a corrupção por humanidade o contraste vai ser maior então você vai ter mais intuição ou mais intuições né então você vai sair de funções autônomas onde você estava em estados corruptos né meio que no automático para participar agora de teoremas fundamentais de percepções, inclusões, revelações, descobertas. Você vai passar Entendi. a usar a curiosidade, né? E vai passar a exercer cálculos integrais, né? Entendi. E corrupção a gente está usando corrupção sinônimo então de uma coisa adulterada, certo? E isso, isso. Estamos usando em contraste com a integridade. E a integridade são as características originais, né? Seja, Exatamente. O tá sistema inteiro está completo. A corrupção é o sinônimo de, de uma alteração dessas características originais para se adaptar a um ambiente corrupto. Um ambiente Aí a gente que... chega na definição da integralidade, né que é a percepção do que seria a integralidade seria o integral sem tal corrupção. Aí a integralidade é uma derivada gerada só nesse contexto de corrupção, uma habilidade corretiva, que a gente entra... Certo. No, na lista de habilidades corretivas, são, é uma evolução né, da própria humanidade que ficou, a... não a mostra, não é a mercê, mas ficou imersa num ambiente diferente do ideal. Entendi. E no, isso é um ambiente de falta, certo? Um ambiente que não, foi, não é um ambiente de cuidado, não é um ambiente que respeita os direitos fundamentais daquele ser. É isso aí. É isso aí, pessoal. Entendi. E aí, em adaptação a, esse, a um ambiente que não uh, é, é adequado a humanos, certo? E se, se vê várias expressões de corrupção. Então, são essa, essas... Como é que eu vou dizer? Acumulação, um, ah, todas essas, todas essas estratégias de, de, de, de adaptativas do ser. É, pecados. Não, gosto do termo pecado, Tranca. Bateu nos filtros aqui mentais. É por isso mesmo. Qual a definição de pecado? Ah, qual a definição de pecado? Vou ter que olhar? É porque tem coisa que... Uh, como é que eu vou dizer... Que, que, algumas que algumas religiões consideram pecados, que, que, que é apenas um preceito religioso, assim, aplicável para quem pertence àquele grupo, mas Veja a definição, ah, veja a definição. Uh, violação de um preceito religioso. O que é Ou... religião? Religare. Ah, religare. Ah, entendi. Tá bom. E aí que ele escreve é. qualquer desobediência à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A sua vontade, a vontade de cada ser Na, O natural expressão do divino, sim o, nat o natural não é integral? O natural não é integral é, peraí. O natural é, é quando integral, fala natural, não é... é? depende do que chamamos de natural, Natural, certo? arroz o natural... e natura lá, nat o arroz não é integral? Ai, mas é porque tem o um natural, lei da selva lá, de um Isso não é natural, loco, né? tudo que não, não gosto Não, isso não é natural <risos> isso não é natural, isso é natural Natural é Entendi. direitos humanos, é paz de espírito, não é? Então uma é é, corrupção então... da naturalidade E então... aí se percebe o, nat o natural com a naturalidade corruptiva Que justifica tal ato abusivo Se baseando na falta que não é natural Então a própria... Expressão no ecossistema planetário de um sistema onde é, é, tem predador e presa. Isso já foi uma corrupção. É, isso é pecado. Entendi. Porque qualquer bichinho, qualquer ser tem direito a uma existência sem, sem, sem ser predado, certo? Sem ser é, presa. Acúmulo assim, ter de se dinheiro. se predador para existir. Acúmulo, é, acúmulo de dinheiro, pobreza. Falta, falta de comida, doença é, Ganhar dinheiro na, na merda do outro Tudo isso são pecados Falta, então, falta falta. Então faz sentido porque tem outro significado da palavra pecado Que quer dizer falta, erro falta. Sim Tá vendo? Mesmo quando bate nos seus crianças Eu estou certo é, ué Vou Mas chamar você de você o, o, disso, o ser então. da bundinha Só na hora do bom dia Não, não posso te chamar do ser Você não, não me libera Libero, liberdade de expressão pela Exatamente não É nem pela constituição, é direito humano opinar. É também Direito Universal à Liberdade de Expressão, exatamente, tá na Declaração Universal também. Tá também. Tem. Uhum. <risos> é, é, ué. Como negar, né? Então, Agora você... eu, eu esconsadro com a honra de ganhar o nome é, que eu estou lhe dando, né? Da bundinha. Então vamos lá, da bundinha. Oh, por favor. Por favor, cons não, não, não, não. consagre seu pensamento. Não, não, não. É para isso que eu venho aqui. É pra... Está corrompendo seu sistema. Hã? Tá o seu sistema? Não, eu já teve o batismo de Juliana. Mas aqui era é um batismo universal. Eu sou especial. Batismo... Ah, ah, entendi. Agora tem o batismo especial. O batismo entendi. Do, do tranca. É. Entendi. Você está ganhando a honra de ser consagrado uma, uma soldado, né? Do Tranca entendi. Rua, né? Você ah, agora é, é um Exu tronado, né? Você escrevendo no seu trono da bundinha. Já oh, vai ficar lotado o trono. O trono? <risos> Não sei. Vamos ver como eles reagem. É <risos> As pessoas falam, cara cada uma coisa interessante que fala 10 porcaria. É isso mesmo, gente, se acostumem, é o preço que se paga para ter acesso a esses conhecimentos. <risos> <risos> <risos> é. Mas que como você sai de padrões de corrupção, então? Porque os padrões de corrupção traem, trazem sofrimento, certo? Por exemplo, é. a... Sacado, é, acontece. E ele, ele, ele fica lá se corrompendo a si mesmo naquela Naquela, naquela obsessão que ele. Que, entendeu? Eu acho que os padrões corruptos uh, eles, eles, eles trazem sofrimento, não traz. Uh, Mas é o que eu disse. A partir de agora, uh, o contraste é a humanidade, o ser vai ter ali mais acesso, intuição. Só entendi. de ouvir aqui, porque ele já tá. Só de ouvir ele sabe que é humanidade. Instintiva Que ele está habituado, ambientado Não é tão confiável ele vai partir Para uma humanidade mais intelectual Entendi Racional, né? Então ele vai Sem precisar fazer nada Diferente ou especial Ele vai ele raciocinar, vai... né? Raciocinar é bastante coisa, né? Não fica aí sofrendo por aquela vadia que se foi, que não te quer, etc. O vadio. Pode ser, pode ser, né? Você anda meio sexual ultimamente, né? Vadio não tem significado sexual. Ele foi a Deus, vadio. Vai a Deus. Ele foi a Deus, foi embora. É, tudo bem, né? Vai ficar chorando por aquela vadia. Tudo bem, eu respeito o direito de expressão, né? Olha, vadio não tem significados assim bonitinhos. Eu tava pensando do vadio, vadios, ah, Deus. Ah, Deus. foi embora. Sei, Mas saiu vadio... pela tangente. Não fique chorando por causa daquela vadia ou daquele vadio. Tem ocupação, trabalho, nada faz, que não se empenha, que trabalha ou estuda pouco. Tá rua! <Ué>. Brejeiro? Olha que esse sinônimos. Desocupado. Brejeiro é, é o Zé Pilintra. <risos> Desocupado Sim. é o meia-noite. Vadio sou eu. E o Pai José? Pai José não, não, não há sinônimos, né? não há adjetivos que, que tragam tal, é o... magna... tal tamanha, tamanha esplendor, né? É Peralta, é porque tem vários, tem vários sinônimos aqui. Peralta, Peralta combina com o Pai José. Peralta. Peralta, Bandarra, Larápio, Malandro Larápio, Larápio me lembra, me lembra o Zé do Coco, me lembra. Larápio. Mandrião, Mandrana, Mandraço, eu não conheço uma das palavras, Indolente? Indolente. Engustado. Indolente. Indolente ah, o é o. Bom. Não sei, foguinho. O indolente é o foguinho? É. Indolente. Mas indolente não é quem não sente dor? Eu achei que indolente. Pois é, ele é o foguinho, ele é fogo no sentidor, indolente, faz todo sentido. Sim, Todas as minhas, minhas colocações -co têm lógica. Você não entendeu ainda? Não se acostumou? <risos> é isso, né? Vamos parar de encher linguiça já vai, só vai ofuscar o brilhantismo das minhas explicações, né? Eu já gostei dessa outra definição de vadiar aqui, ó. Andar ociosamente de uma parte para outra. Isso é mais tranquilo. É você, né? <risos> você para, dorme e a Terra anda. Você anda de terra, maneira galera. ociosa. Não, não. Exatamente. Sim, sim. Exatamente. Passageiro na nave. Pois é. Muito bom, Fica com Deus, muita paz, e que amanhã você tenha um dia que inicie com muito bom dia. <risos> paz.